Galera, galera Olha Aparentemente Vazou o roteiro de como será o trailer de revelação do Mortal Kombat 12 pra gente Que vai acontecer no The Game Awards, cara Eu vi essa notícia há pouco, o pessoal comentando na internet aí De um link lá do 4chan e eu vou trazer tudo aqui pra vocês Eu vou mostrar aqui, traduzido, a gente vai acompanhar cada passo desse roteiro aqui Depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito Eu não cheguei a ler tudo ainda, tá? Então eu vou trazer pra vocês, a gente vai comentar sobre esse negócio aqui Mas olha, mano... eu não Tô querendo elevar hype nem nada não, ansiedade Como eu falei no meu último vídeo, mas é, vamos lá Vamos lá, cara, porque fortinho a gente sabe Como é que é a parada, velho, é terra de ninguém Como a gente já comentou várias vezes O negócio pode e não pode Ser real também, então vamos todos Juntos aqui, cara, ver essas informações E aguardar o TGA Ansiosos aí, saudações delícias ao Caio Nobre E bora pra mais um videozinho aqui De Mortal Kombat nesse canal delicioso Já deixa o seu likezinho, se inscreve e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra é do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebe os nossos vídeos. E vamos lá porque não é o trailer em si, tá? É um roteiro mesmo que eles revelaram mostrando informações de como será esse trailer de revelação passo a passo. Vamos ver aqui o que, é que o pessoal tá falando a respeito. Vou trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver, ó. Estamos aqui no link do 4 que traz essas informações pra gente e vamos ler aqui, todos juntos cada passo disso aqui e depois a gente comenta um pouquinho a respeito. Vamos lá, ó. Começa com o último hit do trailer de Mortal Kombat 11. Eu vi isso daqui traduzido é como se eles pegassem o trailer ele é de revelação do Mortal Kombat 11, aquele primeiro lá que a gente viu do Raiden contra o Scorpion o final dele ali e continuassem daquele momento, entendeu? Aí vamos lá ó. câmera segue a cabeça de Raiden caindo no chão, a câmera corta para Scorpion enquanto ele relembra sua kunai e estala o pescoço ele se transforma, revelando ser o Tsung do primeiro filme o tempo inteiro a câmera dá um zoom em seu rosto e ele ri de si mesmo quando ele começa a se virar para ir embora um portal se abre atrás atrás dele. O Deus do Fogo Liu Kang se aproxima. Eles colocaram-se afasta aqui, mas eu não entendi muito bem, não. A tradução aqui tá literal, pessoal. Então eu vou tentar arrumar algumas coisas aqui enquanto a gente vai lendo, beleza? A câmera dá um zoom no rosto do Liu Kang enquanto ele sussurra: "O que você fez?". Parece que está prestes a chorar. É o que diz na tradução mesmo. Realmente no inglês estava assim. Cheng diz o que Shao Kahn exige Se transforma em Milena e teletransporta para chutá-lo Eles lutam Toca uma música zoada do J. Cole <risos> Eu não sei, acho que é o mesmo cara que toca a música do Mortal Kombat 11 Não lembro o cara exatamente, vocês podem me corrigir aí nos comentários Eles continuam lutando Shang está vencendo Liu Kang Oprimindo no caso aqui, tá vencendo e tal Shang faz o teletransporte de Sector E se transforma em Goro ar, Abordando Liu E enviando-o através do solo Jogando ele no chão <risos> Para a guarida de Goro No caso, o Lar do Goro, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, é eles estão lutando ali no templo Onde se passa o trailer de revelação do Mortal Kombat 11 E no desenrolar da luta O Shenzung dá uma porrada forte no Liu Kang Ele quebra o chão e cai no Lar do Goro Que a gente sabe que é bem embaixo, né? Eles continuam lutando, Liu chuta de volta A superfície, eventualmente Mas está sendo fisgado Eu não entendi muito bem isso daqui, tá sendo puxado Alguma coisa assim, né? Liu Kang abre um portal em desespero E sua equipe é Jax, Sonia, Fujin Johnny, Cassie, Kitana e Jack. Shang sorri e abre o seu próprio portal que sai. Quintaro, Rain. Crônica, Baraka e Scarlet que emergem lá para poder ajudá-lo também, entendeu? A câmera corta para um Liu Kang confiante. Depois que todos estão se preparando para lutar, um portal verde gigante emerge. Todos param para olhar para ele. A câmera corta para Shang sorrindo maliciosamente enquanto se move para o portal. Um Shao Kahn não dragão aparece e diz para o Liu Kang... Esse é o seu melhor? O último quadro O último frame do vídeo, no caso que eles estão falando Aqui, né? É ambos os lados prestes A colidir com o nascer do sol Na ilha de Cheng ao fundo E aqui o cara que postou, ele diz que ele não viu O que que é o final da parada, entendeu? E aí ele fala aqui ainda, ó, não tenho Ideia de qual é o bônus de pré-venda Vou adivinhar que seja Quintaro Porque ele aparece nesse trailer Então, mano, com base em tudo que tá descrito Aqui, pessoal, isso daqui é Realmente uma parada de um Trinity e aí, um Trilogy 2, um Armageddon 2, alguma coisa do gênero, entendeu? Porque como vocês podem ver, cara, aqui, ó, tudo converge pra isso. Começa com aquela cena do último trailer que a gente viu do Mortal Kombat 11, e aí mostra pra nós que, na verdade, era o Shinsung participando daquela cena que acaba matando o Raiden, pelo que eu entendi. Daí eu li o Liu Kang de Deus aparece e fala o que que você fez, a gente não sabe as implicações disso, deve ter alguma coisa relacionada à história por trás, entendeu? Porque, pelos rumores que a gente viu, parece que vai sim ter um novo modo história, essa parada, entendeu? Provavelmente eu poder fechar o ciclo definitivamente. E aí os dois começam a sair no tapa, trocar carinho e tudo mais. E pelo que eu entendi aqui, a tradução ela tá meio zoada, mas parece que o Liu Kang ele tá um pouco mais em desvantagem. E aí ele abre um portal que acaba vindo aí a sua equipe para poder enfrentar o Shinsung. Daí o nosso querido Shangão não deixa barato e faz a mesma coisa. Ele abre um portal onde vem a sua equipe ali, da galera do mal e tudo para poder se enfrentar e abre um outro portal, um terceiro no Caso uh, aí... Onde nós vemos Shao Kahn com uma aparência sem ser de dragão, como ele tá no Mortal Kombat 11, e fala esse negócio ali, tipo, esse é o seu melhor e tal. Daí, pra poder finalizar, mostra as duas equipes indo de encontro uma com a outra pra se colidir e começar meio que a batalha final, vamos dizer assim. É uma parada, cara, que lembra muito Armageddon, acho que vocês vão concordar comigo aí, né? Daquela galera, todo mundo mesmo ali, praticamente, indo se enfrentar. Claro que nesse trailer aqui não é todo mundo, mas eles estão fazendo uma alusão a esse momento, sabe? Trazendo esses personagens assim, do lado do bem e do lado do mal E fazendo eles se enfrentarem meio que numa batalha final E aparecendo meio que o último boss, o cara mesmo ali, que é o Shao Kahn pra poder participar dessa briga também Então, tudo que tá sendo mostrado aqui, cara Leva a crer sim que nós vamos ter aí revelado no The Game Awards 1 um Mortal Kombat Trilogy 2, Mortal Kombat 12, Mortal Kombat Trinity Não fazemos ideia de qual será o nome desse negócio Pode ser que eles coloquem um subtítulo mesmo ali Ao invés do número 12 Que eles devem guardar para um próximo jogo aí Totalmente refeito, novo e tudo mais Pode ser que eles apresentem realmente com um subtítulo aqui pra nós Entendeu esse projeto? Ah, e só um pequeno adendo aqui, pessoal Nessas informações que eles passaram pra gente nesse possível leak aí Vocês viram que foram mencionados aqui Personagens que não estavam no Mortal Kombat 11, né? Foi mencionado aqui o teletransporte do Sector Foi mencionado o Goro E foi mencionado o Kintaro Então, meus amigos, se isso daqui for real mesmo É bem possível que nós tenhamos Todos os personagens realmente do Mortal Kombat 9 e do Mortal Kombat X. Eles bem podiam ter citado um motário aqui também pra gente poder ficar um pouco mais feliz, né, pessoal? Mas é como eu disse, cara, vamos aguardar. Eu sei que o hype vai lá em cima com os negócios desse aqui. Como eu sempre gosto de lembrar, cara, isso aqui tudo é rumor e especulação. Vamos aguardar aí ansiosamente o The Game Awards. E novamente eu quero lembrá-los. Amanhã, quinta-feira, às 21 horas, nós estaremos ao vivo aqui no YouTube para poder acompanhar tudo do The Game Awards. Tudo, absolutamente tudo Então quero todos vocês aqui com a gente, cara Acessa aí, ativa esse sininho aí Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e bora com a gente amanhã, porque, mano, dependendo do negócio aqui, vai rolar uns gritos muito loucos, hein? Quero saber de vocês agora, queridos inscritos, as suas opiniões aí acerca disso daqui, o que, que vocês acharam, se vocês acham que isso aqui é real, se as, se as informações pra vocês casam ou se não fazem nenhum tipo de sentido. Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e fomos, pessoal!